Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui numa fazenda abandonada. Diz que todo mundo dessa fazenda abandonou as pressas e deixou tudo, né Thaís? Sim. As casas, o barracão, deixou tudo aqui, até os móveis diz que tem aí, né Thaís? A gente não sabe o motivo, né Tiago? Só, só diz que é, é muito assombrado, tem três casas aqui pelo que eu vi, né Thaís? Sim. Três casas, tem um barracão ali em cima também, o local aqui Cara, dá até dó, né, Thaís? Porque é muito grande, né? Aham. Uhum. Vamos dar uma olhada, entra, ver se dá pra gente entrar dentro dessas casas aí? Sim, pessoal. Hoje a gente veio de dia só pra fazer uma... Pra é... conhecer, né? Pra ver como que é o local. É... Nossa, parece que eu vi um negócio ali. Estranho. Sinistro aqui, hein, cara? Então hoje a gente veio de dia só pra investigar, dar uma olhada no local. Né, aí, Thiago? Sei. É aí? Peço pra você se inscrever no canal, deixar o like. Mas já deixa o like agora, não se esquecem, o like ajuda muito nós. E vamos ver se a gente consegue entrar pra dentro dessas casas aí pra mostrar pra vocês, beleza? Então bora pra mais um vídeo. Vamos ver se a gente consegue entrar. Vai lá pra cima tem barracão, tá isso, viu? Sim. Hum. Filha do bicho também. Tá por lixo, Thiago Você viu essa parte aqui? O que, que será que tem aí? Lixo Mais lixo Nossa. Parece como parece que tem cadeira aí, casinha de criança Pessoal, ó Parecia casinha de criança Cara, ah, tá fedendo muito aqui, pessoal. Muito lixo aqui. Aqui são vasos que a pessoa fez, ó. É, aqui ah. também, ó. Vê Nossa. se aí. estranha cara? Ó, a outra lá. Parece que eu vi outra porta ali. Não tá perto Ah, parece que ela tá um pouquinho aberta. Fui eu, bati a perna. Cara, aquela história que isso aqui eu tô com medo, tá Tô. E Me meio também. Certo? Olha como que deixar o Thiago abandonado com tudo. Meu Deus. Estou cegando. Tô... Olha. As filhas de... Uh -huh. Tem você aqui. Que é ruim, né? Meu Deus, que banheiro tenebroso, cara. essa é a cozinha. Aí é a cozinha? É. E o cheiro, hein, Thiago? Que cheiro branco. Fogão branco. Ai, meu Deus, tem um morcego. Cuidado. Tem, você consegue tirar a tela da janela? Mostrar ali? Depois a dámos outra por fora. Aqui é o banheiro, já mostrei. O que, que é aí? Quarto. Aqui já é taquinho, ó. Aqui era a e aqui já é taquinho. Ai, Tiago, que susto, Ai, cara! Você quase me matou do coração agora! Oi, Ipa, só rente é você! Quero meu quarto? É, não tem aqui não! Hã? Aqui não tem! Aqui. Ah, eu é vou aqui! O quê? Quero, é, Tiago, um espelho! Senhor de Jesus! Vamos olhar o outro ali? Deixa eu dar uma olhada à vista aqui que eu não olhei. Ah, tem uma pilha. Foi? Que medo, mano. Então você vai te ver se ele sai. Não, ele vai voar aqui em cima é de nós. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. Então, olha aqui, louco. Olha, Thiago, deixaram tudo aqui, meu. Deixaram muita coisa nessa casa. Vamos tentar dar uma volta por fora ali? Claro. Olha esse bagulho. Que bagulho louco, né, velho? Vou bem próximo assim, ó. Se alguém quiser ler, depois também depois a gente vai ler. Com calma. Caraca! Nossa, cara, viu? Tem caixa ali? Papelão. Mas Eu não tô me sentindo bem aqui nessa casa. Cara, da... essa casa é tenebrosa. Não tô me sentindo tô bem. Vou dar uma olhada ali fora. aqui não dá pra ir, né? Gosta mais certinha a porta, deixa. Aqui eu... um banco. Tá passando mal, essa casa? tá passando mal. Essa casa é estranha isso. Estrena, não vai lá, né? Deixa eu ver. Mas dá pra filmar por ali, ó. lá. Ai, que susto! Você mexeu aí, mexeu lá. lá. Ah, não vai dar pra ir não cara eu senti um vento vindo daqui, cara. Tem, assim. tem nada. Não dá. É do outro lado. Nossa, muito, muito clima aqui, velho. Você sentiu alguma coisa na casa? Ai. eu achei pesado o clima, assim, mas... Da uma aqui? Ah, Thiago, tem outra coisa aqui, ó. Tem, ó. Deixa eu mandar dar pra pisar aqui, ó. Tem mais ali, ó. Ó, tem armário, Thiago. Quer ir lá ver aquela outra casa? Aqui era o ah. barracão, ó. Caraca. Pessoal, sabe quando você fica meio em falta de ar? Desse jeito eu tô, cara. Nossa, véi, minha cabeça pesou pra caralho. Aqui tem outro barracão, ó. Acho que entra por aqui, Thiago. Ó. Cara, como que eles podem abandonar tudo desse jeito, né? Eu vou levar a favela inteira. Tá aberto. Falou. Opa! Sangue de Jesus. Minha voz. Entra por aqui. Tênis. Cuidado, bicho. Licença? Aí nós entrou lá e nem pediu licença, é aquela casa mais pesada. Para, né? Tiago, que susto! Que? Morcego? Não sei, cara. Tem um bicho ali. Caraca, mano. Eu não consegui ver direito. Eu nem vou entrar dentro como. cômodo. Só a câmera assim. Vai pra cima, vê se tá ali. Ah, é morcego, cara. Ai, Tiago. Pode entrar, vai. Passa a barra. Vou gravar bem rapidinho eu quero ir lá na outra casa ainda, Tiago. É, essa casa aqui é mais, mais simples. Eu acho que era de caseiro. Tô meio que falta de ar, cara. Passando bom. Tirei tem alguma coisa? Escuta barulho. Aquela lá é mais pesada, né? É. Galera, ó, outro barracão aqui também, ó. Sim, ó. Então tem essa casa, tá do sol que não tá pegando, ó. A primeira casa, um barracão, outro barracão lá em cima. A, a, essa casa foi a primeira que a gente entrou. E a gente vai ver se aquela casa lá tá aberta. E por que a família, que só tudo, abandonou isso aqui, cara? Tá? Então... Mas dá para sentir um negócio ali. Então. Essa casa aqui é tensa. Sentir pesado o clima. É. Fechado? Não sei como que nada. Não para abrir? Ai, uh, me enrosquei aqui Tem imóveis também, gente Não Não da onde? Tiago, parece que tá cheio de coisa aqui dentro. Tem coisa já? Né? Sim. Nossa, eu revivi. Nossa. É coisa aqui. Tiago, entra aqui. Tem lixo. Tá amarrada, Tiago. Não a... Olha lá no canto, tem um fogão a lenha. O Thiago tá passando mal. Bolsa, ó. Então, mas não tá fechado. tem muitos móveis muitas coisas aqui sim queria abrir isso aqui que aqui parece como outro... olha não abre. tem muita coisa sinistro, sinistro. jesus ah, já... tem assim pessoal esse lugar aqui é tenso, hein, Thiago? Nossa, cara, fiquei passando mal pra caramba, cara. Entrei ali e tô... Aquela, aquela primeira casa que a gente entrou mais pesada. Mais pesada. Olha, oh, tem um ferro lá em cima da esse casa, de, ó. ser de antena, né? Pode ser. Mas é isso aí, galera. O clima aqui é complicado, cara. Tá pesado pra caramba, tô passando mal. Vamos embora, Thaís. isso. Vamos lá, se vocês quiserem que a gente volte de noite, não esquece de deixar nos comentários. É nóis, falou e fui!